Fala, galera! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à Sala 401. Eu sou Carol Soares e hoje eu vou falar sobre três livros com a temática zumbi, aproveitando que, nesse domingo, chega a segunda parte da oitava temporada de The Walking Dead. O primeiro livro que eu trouxe é Dead Asland, do autor Mark Morris, baseado no jogo com o mesmo nome, que também já foi citado no vídeo de games dessa semana especial de zumbi. A história começa num avião onde três dos personagens principais se conhecem. Sam B, que é um rapper que só teve um sucesso durante toda a sua carreira. Um ex-jogador de futebol, Logan, que após um acidente de carro, ele não pôde mais jogar. E Purna, uma policial aposentada que também, depois de um acidente durante seus últimos casos, ela escolheu se retirar. Eles descobrem que estão indo para o mesmo lugar, que é a ilha de Banoi, pra ficar num resort com tudo pago após ganhar uma promoção depois de doar sangue. Além disso, Shen também ganha a oportunidade de fazer um show naquela ilha. Chegando lá, eles conhecem a recepcionista Shen Mei, que, além de ser recepcionista, ela também é uma espiã da China. Mas, por ser mulher, ela foi deixada de lado e foi enviada por uma missão... meio... ridícula? De investigar os ricões que se hospedavam naquele hotel. Na noite do show, é quando tudo começa a acontecer. No dia seguinte, eles descobrem que a ilha inteira está infestada por zumbis. Após uma ligação misteriosa de uma pessoa completamente desconhecida, que prometia a saída da ilha apenas dos quatro personagens principais. E é basicamente isso que você acompanha no livro. A aventura deles para sair daquela ilha. O caminho não é nada fácil, mas durante todo o processo, essa pessoa misteriosa continua se comunicando com eles, os ajudando. Aparentemente, a infestação zumbi era apenas na ilha. Então por isso que existia essa salvação, com esse objetivo de sair de lá. O que eu achei interessante no livro é exatamente o fato da infestação zumbi estar apenas na ilha. E eles não tem que passar por todo aquele blá blá blá que acontece em todas as histórias de zumbis, que é encontrar um lugar pra ficar, encontrar comida, encontrar água. Eles apenas têm que sair da ilha. Tirando uma coisa ou outra, o livro realmente é muito bom. O próximo livro é Zumbitos Beatles, Post a morto vivo. Infelizmente eu não tenho ele físico, porque eu li no Kindle, meu amorzinho. Bem, o livro conta basicamente a trajetória dos Beatles, só que com uma diferença, todos eles são zumbis e vivem em uma sociedade onde os humanos são acostumados a viver com esses zumbis. Que errado. O livro foi escrito por Alan Goucher e foi publicado aqui no Brasil em 2016 pela Galera Record. O que eu achei interessante nele é que ele realmente é montado de forma biográfica, com informações de vários artigos e entrevistas que realmente pareciam reais. No começo eu admito que eu fiquei um pouco assustada com todas as esquisitices que o autor colocava no livro, porque ele é bem bizarro. Mas, com o passar do tempo que eu fui lendo, que eu, né, me empurrei um pouquinho pra ler, eu comecei a achar um pouco divertido. E depois eu achei muito divertido. É uma leitura muito gostosinha. E pra quem é fã da banda, provavelmente vai adorar. Uma outra coisa legal que vale a pena citar é que os zumbis são um pouquinho diferentes do que a gente tá acostumado. Pois eles possuem poderes psíquicos e eles conseguem viver em sociedade. Inclusive tocar instrumentos e cantar e fazer shows e fazer turnês. e Muita doideira. E por último, mas não menos importante, é o Trouxe Elevador 16, um conto escrito pelo autor Rodrigo de Oliveira. Sim, ele é brasileiro. Gente, é muito bom! E como vocês podem ver, ele é um livro bem curtinho, fácil de ler, com uma narrativa que te prende do início ao fim. O autor faz você se sentir dentro da história, e isso que impressiona mais. E o conto também é a preparação para a grande saga que o autor preparou pra gente, que é a Crônicas dos Mortos, que tem uma história bem maior do que essa, então isso aqui é apenas uma palhinha do que está por vir. Eu tô louca pra ler. Quando eu vi o título Elevador 16, eu fiquei me perguntando por que Elevador 16, e eu descobri, e vou contar pra vocês. Após cientistas descobrirem que um planeta vermelho estaria passando perto da Terra, a sociedade se apavora com a notícia. Após mais algumas pesquisas, foi revelado que o planeta vermelho, na verdade, passaria pela Terra como um fenômeno natural inofensivo. Nesse mesmo dia, Mariana, uma jovem de 20 e poucos anos que trabalha numa empresa de TI em São Paulo, descobre que está grávida do seu namorado Raul, que também trabalha com ela na empresa. No escritório, quando chega a hora do almoço, 16 pessoas entram no elevador e vocês já podem imaginar a treta. De repente, a luz do prédio acaba e o elevador para entre dois andares. Nessa mesma hora, 10 pessoas desmaiam dentro do elevador. E o resto, sem saber o que acontece, tenta procurar ajuda. E pra isso, eles têm que tentar sair do elevador, mas o que eles não sabem é o que os aguardam do lado de fora. Bem, eu não vou falar mais pra não dar spoiler de ninguém sair me xingando aí nos comentários. Mas é um livro que vale muito a pena ler. Ainda mais pra dar um pouquinho mais de atenção pra nossa literatura, gente. É sério, vamos dar atenção à nossa literatura. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês conhecem algum livro com essa temática que eu não citei, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. E não se esqueçam que amanhã tem mais um B pra vocês. Tchau!